Tido como groselha, que ou o copo está meio cheio ou meio vazio, é você quem decide, meu querido. Apenas aceite a verdade que, se você procurar oportunidades de crescimento no que a maioria julga como fracasso, você vai encontrar. Um dia desses eu recebi um certo comentário que dizia algo mais ou menos assim, ó, que falando para mim, né? Você ainda não me convenceu de comprar o seu livro. Mas também, nesse mesmo dia e nesse mesmo vídeo, eu recebi muitos outros comentários que diziam algo diferente. Misael, você não tem noção do quanto você mudou a minha vida, do quanto você me ajudou a mudar para melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Nas duas situações, eu digo sempre o mesmo. Eu não preciso convencer ninguém. Sobre a sua mudança ou sobre o que você deve aceitar como verdade ou não. É você quem tem que se convencer sobre o seu potencial de mudança. Eu apenas mostro o caminho. Você segue se você quiser. Cada um cuida da sua vida. Não é assim que funciona? Essa ilusão de pensar que a responsabilidade da sua mudança está num livro, curso, programa ou pessoa... Vem de uma mente alienada. É claro que existem recursos como livros, cursos, programa e pessoas. Que podem sim te ajudar a alavancar ou a alcançar bons resultados com mais rapidez. Mas meu amigo. Você precisa agir. Precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Você vai errar várias vezes. Mas a diferença está em como você enxerga estes erros. O ambiente em que você se encontra...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 Porém, em mais de 90% dos casos, é isso que acontece. E o fato disso acontecer com frequência, inclusive comigo, pois eu não alimento conversa fiada, não falo sobre problemas, não fico reclamando. Se eu entro num ambiente, numa cafeteria, por exemplo, para tomar um café, e lá tem uma TV mostrando notícia ruim, eu vaso na hora deste lugar eu faço isso não porque eu me acho mais do que os outros ou porque eu não gosto do ambiente ou coisa assim. Na verdade, tem a ver com o ambiente, sim. Tá? Se eu entro num lugar onde tem, naquele lugar, um ambiente estranho, um ambiente pesado ou que está rolando ali uma conversa ruim que não me agrada, é óbvio que eu vou sair dali. Porque eu não, não compactuo com a energia daquele lugar. E de coração, gente, eu tenho zero preconceito. Eu faço isso, pois eu sei o que eu quero. E, numa boa, ninguém vai me influenciar para voltar na frequência da pobreza. E o meu conselho sincero para você é que você cuide do seu ambiente ou os ambientes em que você, que você frequenta. Assim como, também é importante que você analise as pessoas que estão fazendo parte da sua vida. Você é a média das cinco pessoas com quem você passa a maior parte do seu dia. E você já sabe disso. Você já ouviu isso um milhão de vezes, não é mesmo? E você também é influenciado pelo ambiente em que se encontra. E pelos ambientes em que você costuma frequentar. Se existem pessoas no seu meio que estão na direção oposta da que você está indo. Simplesmente se afaste um pouquinho dessas pessoas. Não com arrogância, é claro. Mas com leveza. Até que você sinta que você é mais uma influência... Do que influenciado E acredite Quando isso acontecer Naturalmente as pessoas certas Começarão a sair da sua vida As pessoas que não fazem parte Que não estão na sua vibe Ou na sua frequência Mas também Fique tranquilo, fique tranquila Que naturalmente as pessoas certas Começarão a surgir Para fazer parte da sua vida O bem mais precioso que você possui Depois de você é claro é o seu tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, mas é como você organiza o seu tempo que determina se você o usa com sabedoria ao seu favor ou não. Faz algum tempo que eu e minha esposa trabalhamos em casa. Chegou um momento em que nós não estávamos conseguindo dar conta das tarefas do lar. Nem dar a atenção que os nossos filhos merecem. E também não estávamos conseguindo dar o nosso melhor em nosso trabalho. A gente queria fazer mais dinheiro. Mas com todas essas tarefas para resolver, a gente não estava conseguindo ampliar os nossos ganhos. Foi então que nós paramos para conversar e chegamos em uma conclusão. Se a gente pagar pessoas para fazer essas tarefas mais simples e que ocupam a maior parte do nosso tempo... Será que a gente não consegue usar melhor este tempo com sabedoria para encontrar formas de alavancar os nossos ganhos, de fazer mais dinheiro e assim poder aproveitar melhor a nossa vida? Resumindo a história, nós contratamos algumas pessoas para fazer as tarefas que ocupavam mais o nosso tempo e com isso conseguimos mais que triplicar o nosso faturamento Pois nos sobrou mais tempo para pensar em como fazer mais dinheiro. Tá fazendo sentido? Olha que interessante. Uma simples pergunta e a ação nos fez faturar quase 10 vezes mais que antes. Nós passamos a contribuir diretamente com seis famílias. Nos sobrou mais tempo para fazer mais coisas que antes nós não conseguimos fazer. Por causa do tempo que nós não tínhamos. E isso, de alguma forma, me fez contribuir com mais pessoas, com os meus alunos, através dos meus programas, assim como também através do meu canal no YouTube. A pergunta que eu quero te fazer é, se você fizer isso, será que você não conseguiria usar este tempo melhor para criar novas formas de fazer mais dinheiro? Pense com carinho sobre essa pergunta, tá? E responda para você mesmo. Inclusive, responda aqui no campo dos comentários. Eu realmente quero saber, tá? Presta atenção nisso, ó. Pessoas que criam riqueza, organizam o seu tempo e delegam funções.